conexão de rede baixa, gravar vídeo, põe lá gravar vídeo, põe lá, não, não é gravar vídeo, é, aí, ao vivo <risos> conseguimos, né? Olá pessoal, vê lá Vladimir se tá entrando, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós atrasamos 10 minutos, né? Tá, é, é a chuva, tudo, então, cai muito a conexão. E quando cai a conexão, o negócio fica bravo aí, né? Bom, uh, o tema de hoje, que eu, Armin, de Gourmandian, vou falar com vocês. Sabe o que precisa fazer um pouquinho, Vladimir? Virar um pouquinho aqui, porque tá pegando aqui, ó, todinho. Aqui, precisa virar um pouquinho mais pra esse lado aqui, ó. Mais um pouco. Mais um pouco. Aí, já deu. Então, eu hoje quero falar com vocês a respeito do, de crenças e padrões. Nós estamos já chegando no final do ano. Já entrou a Liz, olha lá. Você vai respondendo, né, Vladimir? Porque hoje está meio longe, eu não enxergo. A Liz, Robson. Ah, então. Ué, então tá bom. Então, gente, sobre... A sustentação, né? Pela autoconfiança. Eu vou perguntar uma coisa para vocês, pessoal. Vocês estão animados com esse final de ano? Vocês estão acreditando que nós já estamos no Natal? Nós já estamos numa virada de ano? Você está animado para isso? Você está sentindo que realmente? Vai ter alguma mudança? Que você vai pular onda, que as coisas vão, que as coisas vão melhorar, que tudo vai acontecer na boa. Você acredita nisso? Você acredita que nada vai se manter? Uh, nada vai, vai se manter no melhor? Você acredita? Eu acredito. Eu acredito, sabe por quê? Eu não acredito que vai ter a virada de ano. Eu não acredito que as, que as coisas vão mudar, não. Eu acredito que nós vamos mudar. Eu acredito, sim, que as coisas boas vão acontecer conosco. Não, não adianta você ficar achando que 2020... Por que que vai ser o ano de Xangô? Tudo bem, como dizem, ano de São Sebastião, de não sei o quê. Sabe, os orixás, eles estão sempre aí para nos ajudar. Os santos estão aí sempre para nos ajudar. Mas eu pergunto, você, você quer se ajudar? Você confia em você? Você acredita que o que você não conquistou em 2019 você vai conquistar em 2020? Você acredita nisso? Você acredita que a tua força, a, a, a, o seu... A, a, sabe, tudo que há é de melhor em você... Né? Obrigada, viu, Vladimir? Tudo que há de melhor em você vai trazer, assim, um, um acalento e, e que você vai realmente confiar, conquistar, fazer a prosperidade, fazer acontecer. Você acredita nisso? Se você não acreditar em você, não vai ser o ano, não vai ser a situação, não, vai ser as, não vão ser as crenças, não vão ser os padrões, não vai ser a forma, pensamento. Nada disso vai fazer efeito. Você vai continuar brigando com a questão política, você vai continuar brigando com todos aqueles que estão nos envolvendo, você vai continuar brigando com você, você vai continuar justificando e as coisas vão continuar na mesma. Vocês vejam bem, quantas pessoas você conhece que hoje dizem assim, não, 2019 foi puxado, foi um ano difícil, né? Já estamos no final, posso falar desse jeito. Mas de todas essas pessoas que você conhece, que dizem 2019 foi assim ou foi assado, foi um ano difícil, foi, não se deram bem. Eu conheço pessoas... Que disseram assim: Armin, ah, foi o melhor ano para mim. Foi um ano fantástico. Sabe por que foi um ano fantástico? Porque a pessoa ela não ficou apegada a, ao que os outros iriam trazer para ela. Ela foi e conquistou para ela. Ela foi e trouxe para ela. Enquanto você ficar, não porque isso está ficando caro, porque aquilo subiu o preço, porque a gasolina, porque não sei o quê. E você ficar acomodado, sentado, só reclamando, você não conquista, você não, con não consegue fazer nada melhorar na sua vida. Vocês vejam bem que foi um ano, que apesar de que eu sinto muita gratidão por 2019, e você também deve sentir, mas foi um ano onde acentuou muito a depressão onde acentuou muito problemas de sistema nervoso, sistema neural, onde o suicídio acentuou demais. Mas não foi só aqui no Brasil, viu, Vladimir? O, o suicídio, ele aconteceu em todos os lugares, em todas as situações. É, não foi só... Dizer, olha, aqui no Brasil é que está acontecendo isso Não, é mundial, gente Os jovens se perderam Os jovens ficaram sem saber o que fazer Mas foi só em 2019? Isso vem vindo há quanto tempo? Há muito tempo As pessoas estão muito à mercê do nada As pessoas estão muito à mercê do negativo as pessoas, elas estão uh, saindo né, da, daquilo, do, do, do verdadeiro, uh, da verdade delas, para entrar na verdade do que os outros estão falando, do que o meio de comunicação está falando, do que o meio, uh, sabe, o meio político está mostrando, sobre as divergências, sobre... Ficar tirando, uh, sabe, você do prumo, trazendo sensações de medo muito grande. Uh, Vladimir, o que eu, tem pessoas que estão acordando, acordam pela manhã com o peito apertado. Uma tendência para a depressão junto com a ansiedade. A ansiedade de que, sabe, ah, eu não vejo a hora que acaba esse ano, eu não vejo a hora que acontece isso, eu não vejo a hora que as coisas mudem. Eu não vejo a hora, eu não vejo a hora. E esse não vejo a hora, você acha que vai mudar alguma coisa para você. Vai chegar janeiro, você vai falar, eu não vejo a hora que o ano comece de verdade depois do carnaval. Aí chega o carnaval, no, é, você, você percebe que tudo se repete. E por que que tem pessoas que dizem assim, não esse ano para mim foi diferente, não se repetiu, e daqui para frente eu estou indo para. Sabe? As coisas vão de acordo com a sua visão, as coisas vão de acordo com o seu olhar, as coisas vão de acordo com, o, o, com a dimensão que você dá para ele, para essas coisas. Olha só, eu vou, eu vou começar a explicar para vocês algumas coisas que são muito importantes. Eu, uma coisa que está acontecendo, uma, você viu que tem um bichinho aqui? É bonitinho, ó. Uma coisa que tá. Mas deixa o quê? ele quieto aí, tá tão quietinho aí, tá gostando de ficar aqui. Ah, as coisas que estão acontecendo, é assim. O fulano falou que o cicrano não sei o quê e a sua mente. Ela está absorvendo essas ideias, as ideias negativas. A sua mente está traduzindo o que os outros querem passar para você. É, pensa bem numa coisa, se alguém entrar no seu pensamento, se alguém entrasse no seu pensamento, você iria querer que a pessoa soubesse como você pensa? Fala, Vladimir? Claro não. Você também não ia querer. Não. Né? Você ia querer que a pessoa pensasse como você pensa? Acho que ninguém. Se você teme os outros entrarem no pensamento, no seu pensamento, por que, que você pensa dessa forma? Quantas? coisas negativas, quantas coisas ruins, quanta, uh, quanto, quantos nomes não passam pela sua cabeça naquele momento, né? Que você começa a, a querer uh, explicar e ao mesmo tempo acreditar que aquilo é verdadeiro e não o que você sente. E o que você deseja pro outro. Ou socialmente falando. Pessoal, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu atendo muita gente. Tem pessoas que chegam aqui e falam assim. Armin, eu não posso esconder de você. Mas, para mim, se falar assim hoje. Que o planeta vai explodir, era é marrom. Que o mundo ia acabar, maneira de falar, né? Eu ia gostar, não ia ficar chateada. Sabe por quê? Entre eu ter que viver isso sozinha, isso sozinho, eu prefiro que todos vão junto. Vem o outro e diz assim, eu fujo de determinados pensamentos, aqueles pensamentos que me levam ao medo de fazer uma besteira comigo. Só que quando eu penso em fazer uma besteira comigo, eu vou sempre querer encontrar alguém para me ajudar a fazer a besteira comigo. Certo? Sempre vou encontrar alguém para fazer com que a besteira aconteça. A besteira que eu digo é assim. Por exemplo, a pessoa pensa... Eu vou, uh, eu vou, uh, eu, eu, eu quero tirar minha vida, pronto. Você tem muito tempo para viver, Onde você vai morrer mesmo, para que você quer tirar sua vida tão rápido? Se tiver que tirar sua vida, você, você entendeu? Mas a maneira de falar, quero tirar minha vida, mas eu não quero tirar minha vida. O pensamento está aqui na minha cabeça. Mas eu não quero fazer isso comigo É um pensamento uh, Obsessivo É de um obsessor, não é meu Mas parece que esse obsessor Sou eu mesma Sou eu mesmo, entendeu? Então a pessoa Ela sempre procura Um cúmplice Na cabeça dela Para favorecer Para facilitar O direito dela tirar a vida Sem ela ser culpada ela tem que assumir a responsabilidade Então assim Olha, eu vou te dar arma E vou tentar Fazer um mal pra você Eu sei que você é uma pessoa Que não tem escrúpulos Aí você atira e tá pronto Quem vai ser o culpado pela morte? O outro Gente A mesma coisa Está acontecendo com a maioria das pessoas Sabe por que a mesma coisa está acontecendo com a maioria das pessoas? Porque elas estão vivendo nela. A culpa do outro dela não conquistar o que ela quer. Só que eu estou dando um exemplo bem negativo. Porque para você fugir de você, seja num aspecto bom ou ruim, seja para a luz ou para a sombra, parece que você precisa encontrar alguém para aquilo. Que você não consegue fazer as coisas sozinho por você. Então, a grande maioria das pessoas perderam ou não tem uma coisa chamada autoconfiança. Eu vou pedir para vocês fazerem um exercício. Faça você também, Vladimir, O exercício. Fiquem em pé. Se vocês estiverem sentados, se levantem. E coloquem um braço, um braço aqui nas costas. Aqui, põe, isso, pôs o braço nas costas, tá, fica dois segundos com esse braço nas costas e procura tirar com leveza. Procura tirar com leveza. Conseguiu, Vladimir? Não, né? Você conseguiu? Você conseguiu, você pôs o braço aqui, você conseguiu fazer isso? Com leveza, sem fazer força? Não. Pede pra alguém tentar tirar, ver se a pessoa consegue. Não. Sabe por quê? Eu vou explicar pra você. Porque você tem medo até de quem tá nas suas costas. Como é que você pode ter? Soltou, né? Foi a palavra medo. Como é que você vai se dar bem com isso? Você não se dá. Porque você acha que só tem traidores e você não pode mostrar as costas pra ninguém. Porque vão te acertar. Você viu que impressionante? Dentre muitos exercícios que eu dou, esse é um deles. Quando a pessoa se enxerga, quando a pessoa se vê, ela adquiriu crenças que ela não pode dar as costas para ninguém, que ela precisa também se esconder, porque é uma forma que você encontra... Sabe aquelas pessoas que têm mania de andar com os braços para trás? Ela se acorrenta por trás. Proteção? É uma, é uma proteção de ficar em segurança sem o outro poder vê-la. Ela não quer mostrar quem ela é de verdade. E as inseguranças que ela carrega. Entenderam? Se alguém tiver alguma pergunta, Vladimir, pode colocar e me falar. Tá que eu não tô enxergando daqui. Tem alguém que tá falando alguma coisa? Não, boa noite... Questão de depressão, é, mas ainda uh, as perguntas não. É, então, vocês não percebem o grau, o grau de insegurança, o grau de desconfiança, o grau de mal-estar que vocês estão trazendo para vocês, não é a mudança de ano. Não é a mudança de, 19, de 2019 para 2020. Não é a mudança de um governo para o outro. Não é o estado do político. Porque se nós quisermos, se nós confiarmos, os políticos não dão conta de nós. Quem manda na egrégora de um local não são os políticos, eles são os manipuladores. Quem manda é a egrégora do povo. Quem manda é a Egrégora que nós fundamentamos e nós construímos, dando crédito às bobagens que falam por aí. Fazem você acreditar que você é insuficiente, que você não serve para nada, que você vai obedecer os resultados, dados concebidos por eles e fazem você perder tempo discutindo com todo mundo e a tua cabeça girando em torno só de uma coisa. Como eu vou sair dessa? Perceberam? Sim. Como eu faço para sair dessa? Como eu faço para não entrar nessa energia? Como eu faço para resolver estes assuntos? Por que que eu estou assim? Você quer ver uma coisa? Ou a pessoa dorme demais, tem sono demais. Ou a pessoa, ela, ela quase não dorme. Ou ela entra na cama, vai dormir. Você viu do braço, né? Sim. É impressionante. Ou ela entra na cama e vai dormir. Na hora que ela tá pegando no som, vê alguma coisa desperta. Tipo assim, pô, parece que eu dormi 20 horas. Eu acabei de deitar, veio um pensamento, aquele pensamento aflitivo e me despertou. Gente, isso daí é manipulação da energia do mal agindo em todos vocês. A energia que está sendo lançada é para vocês depositarem a sua força física, a sua força de trabalho para os outros e serem sugados. Os jovens hoje em dia estão extremamente perdidos. Estão autômatos, né? Estão mecânicos, estão... Sabe como é que eu vejo a maioria? Um robô revestido de células. Um robô, robô revestido de células. Como que uma pessoa que tem potencial pode acreditar numa inteligência artificial. Eles estão querendo construir homóides. Eles estão querendo sugar o teu potencial para fazerem a manipulação que quiserem. Eu não sei porque eu não estou enxergando o que está escrevendo ali é procrastinação. Eu, eu não entendia. É, é Dani, o quê? É Denise. É, Denise é magalhães, é procrastinação também. Sim, a procrastinação ela vem por quê, Denise? A procrastinação, ela vem porque você não confia, você precisa de alguém te dando empurrão. Você colocou o braço atrás do corpo aqui nessa altura? Você viu como ficou? Você, você percebe que você procrastina porque você não quer, você empurra mais o corpo para trás e você entra nessa, nessa energia magnética negativa e, e você mesma fica... Numa, numa, exposta para o outro e se defendendo de você. E não deixa ninguém perceber o que você está pensando. Por exemplo, se você perceber que alguém está lendo seu pensamento, o que, que você faz? Você tenta fugir por todos os meios. porque Quantas pessoas que estão à sua volta... Estão sendo mascaradas por você. Entendeu? Lá no seu pensamento e você está disfarçando e se colocando escondida. Você está se acorrentando aqui atrás para ninguém ver quem você é. Mas será que você é aquilo que você está pensando? Eu não sei o que ela responde ali porque eu não enxergo, né? Eu disse sim. É procrastinação também, sim. Entendeu? É então, todas essas situações, pessoal, dependem unicamente de você. Eu não estou aqui para fazer, para dar uma de ó, oh, não, eu posso, e não sei que amanhã depois você desiste, não é isso. Eu não estou aqui para falar para você, olha, 2020, é ano, vamos dizer que eu, eu, eu sou meio ligadinha aos orixás, né? essas forças xamãs também que a Ana de Xangô, nossa, é de uma justiça muito grande, mas é justiça para quem merece a justiça. Qual de vocês aí, que estão aí me assistindo, acreditam que a justiça de Xangô vai fazer bem para você sem você se colocar como culpado? Sem você se colocar como vítima? Sem você se colocar com a, o potencial da conquista por você. Né? Então, Xangô está aí para justiça? Sim, mas é de uma maneira geral e é para quem realmente merece essa justiça. Para quem se fez conquistar. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já tive o pressentimento que muita coisa vai acontecer em 2020. Eu já tive esse pressentimento e tenho. É, são avisos. Não vai ser muito bom, não. Sabe para quem vai ser bom? Para quem entrar no movimento da transformação. Para quem realmente botar os pés no chão, o corpo inteiro na ação. E a mente para frente, na profissão. Quando eu digo na profissão, é naquilo que a pessoa acredita poder fazer. E vou dizer mais para você. A sorte, o fortuito, não é aquele milionário. O fortuito é aquele que vive bem, é aquele que desfruta da vida, que sente paz interior. Não é aquele que tem grandes amores ou grandes amigos, não. É aquele que é amigo de si. De si próprio. Nós estamos numa era onde as pessoas estão se isolando. Mas elas estão se isolando, se agarrando no virtual. Matrix. E o virtual faz de vocês o que ele quiser. As pessoas estão se isolando para se agarrarem numa mentira, que manipula como ela quer. As pessoas raramente estão conseguindo conversar olho no olho. Gente, aconteceu uma coisa muito, muito desagradável comigo, um dia desses. Uma pessoa que eu confiava bastante, eu percebi que essa pessoa me traiu. Um comentário tá eu percebi que a pessoa me traiu e foi tentar me jogar no fogo para se sair bem com uma outra pessoa que ela tem interesse e que vai aplaudi-la dizendo tá mas só que eu tô no telefone e eu não tô conseguindo no telefone mostrar qual é a realidade entendeu então, a pessoa estava falando o que ela queria, com a outra olhando para ela e não me ouvindo. Entendi. Olha, e uma pessoa que você às vezes tem como escrupulosa, uma pessoa que tem escrúpulos. escrúpulos. E aí, vem aquele tal negócio. Né? Mais uma vez, com tudo que eu já tenho de experiência, dizendo assim para mim, cuidado com quem você lida. Coloque cada um no seu lugar. Porque as pessoas, quando elas se percebem insignificantes, elas vão usar alguém significativo para poder, poder se, se, se levantar. Lógico que eu tenho, eu tenho significância. Claro. E a pessoa falando o que ela queria por telefone para outra ouvir, que com a outra, talvez ela achou que fosse conquistar um degrau a mais, me usou, mesmo eu não estando mais na linha. E eu fiquei sabendo. Entendeu? Olha a que ponto o ser humano chega. Por isso que a maioria não vai querer que você leia o pensamento dele. É. E quando você não quer que alguém leia o pensamento dele, você tem a capacidade de ler o seu? Sabe aquela pessoa que vem e fala Eu gosto tanto de você! Eu te amo! O que que é amor, gente? Teve uma... Eu, eu contei já pra vocês a história do Zé que tá no meu livro Que eu não, que eu não vejo a hora, né? Porque já tá lá na Madras, né? Já tá na editora Sim. É que eles têm muita coisa, né? Agora no final do ano e tal e o Zé foi um extraterrestre que eu conheci, que me foi apresentado, um molequinho de seis anos, uma criança, uma fofura. Isso em 87, 88, quando eu estava passando pela minha autoiniciação. E, e eu conversando com ele, ele falou assim para mim, quando ele estava dentro do meu carro, na frente da pessoa que tinha apresentado, que aliás, se ela um dia estiver me vendo, a Sônia. É uma pessoa maravilhosa. Ele falou assim, nós viemos aqui sabe para quê? Eu falei, pra que, que você veio aqui? Ele falou assim, eu vim disseminar o amor. Puxa. Ele falou, eu vim disseminar o amor, mas eu vim aprender a amar também. E foi ele que falou para mim, o seu trabalho é da medicina energética do terceiro milênio. Me então se alguém quiser copiar o nome, vai se danar, porque não vai dar. Aliás, já tá sendo, tá sendo encaminhado para não, não copiar, que eu já ouvi gente falando, medicina, terceiro milênio, entendeu? Falta de ter o que fazer na vida. Então, gente, o amor. O nosso planeta, ele fala, não, ele sente. A pessoa que fala toda hora do amor, ela quer que todo mundo acredite que ela seja, que ela nem sabe o que tá falando ela não tem noção Vladimir, quantas pessoas você acredita que amam realmente? quantas pessoas que você conhece, né? não estou falando da, dos 8 bilhões de pessoas de habitante mas eu digo assim que você percebe que respeitam tudo que respeitam a si então hoje nós estamos vivendo uma era uma era da individuação a era das pessoas se sentirem nelas, se voltarem para elas e largarem e aprenderem a conviver com o virtual, sem fazer do virtual o campo de fuga delas, mas entrarem é na realidade. É fuga, né? É o campo de fuga, porque ela não se sente sozinha, ela se sente amparada, Imagina, acaba de tocar o Whatsapp a pessoa já vai correndo. Ela larga tudo. Quantas horas a pessoa não pede com isso, não é? Você falou que tinha uma pergunta para mim? Não, tem uma pessoa que escreveu que ela tá enxergando na sua cabeça uma luz azul e verde. Ai, que bom. O é, meu telefone desligou, é Valkyna é, é o, é o, é o nome dela. Toma, tá aqui. O seu telefone, Você vai trocar de telefone, trocar né? A gente na hora, né? Então, gente, o Vladimir precisa tomar vergonha e trocar, que desde que eu conheci ele vai trocar o celular. Nós vamos fazer uma vaquinha para dar o celular para o Vladimir, tá bom? Então, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês? Não se iludam. Nós não estamos mais naquela fase de chorar um pelo outro. Nós estamos na fase de um com o outro. Mas, acima de tudo, comungarmos com nós mesmos. A verdade nossa é o que reflete no outro. E quando a nossa verdade reflete no outro, ele vê a mentira do outro. Quando você está na verdade, você vê a mentira do outro. Não adianta o outro Querer se fazer de rogado, querer se fazer disso. E você, não adianta você se fazer de rogado também. Você precisa confiar. Você fez o exercício do braço? Você viu o quanto você se aprisiona? E o quanto você quer disfarçar e não mostrar o que suas mãos são capazes de fazer? Quando você quiser dar recado para alguém, faça olho no olho. Olho no olho, não é virtual, é olho no olho. Para estampar a sua mentira, o virtual é ótimo. Porque estampa, né? Agora, para falar a verdade, é olho no olho. É aí que eu quero ver você falar, eu te amo. Mas eu te amo, você não precisa falar, porque as suas atitudes já são de amor e que amor não se entrega. Você sabia que quem ama não se entrega? Não? Não. Pois é, mas quem ama não se entrega. Quem ama respeita. Quem ama... Compartilha. Compartilha. Quem ama convive, não vive. Porque viver a gente vive na gente. Quem ama não fala. Sente. Sente. Quem ama, não lamenta e não chora. Quem ama, compreende. E não deixa de amar. Então, pessoal, 2020 tá aí. Tá. E você, tá onde? Você tá esperando virar o ano? Aí vem o as férias? Aí o carnaval? Aí do carnaval vai a páscoa? E você não tá esperando... O Brasil voltar a funcionar? Continua funcionando, chega. Eu nunca vi uma coisa igual. Agora, esse ano já não dá mais. Esse ano, por que, que não dá? Não tem um dia após o outro, gente. Aí, esse ano eu já não posso mais mudar, porque eu já estou pensando nas férias. Que férias! Você reclama o tempo todo que não tem dinheiro para as férias, agora você está falando de férias? Eu não tô entendendo. Sabe? Eu como filha de Armenios, né? A gente tem aquelas coisas assim, da, da própria raça, todas aquelas coisas, né? Então diz assim, nossa, como casou bem, né? O rapaz tinha muito dinheiro. <risos> Hã? Como assim? Ai, casou bem naquela né? moça, nossa, de uma família tão boa, uma família que sempre criou bem, porque tem que saber, né, não sei o que é criar bem, mas olha, e também não é gente pobre, é gente rica. É O que, que é pobreza? Eu pergunto para você, o que que é pobreza? É falta de caráter, é o quê? É o quê? Os caras que estão lá, ó, no Senado, na Assembleia, no Ministério, eles têm riqueza, rico, são ricos. Eles têm caráter? O povo fala assim, ah eu tô fora, eu não quero saber. Se um deles te convidar pra assessoria e te pagar, você vai. Falei, pronto. Você vai. vem né? aí dando mais de trouxa pro meu lado? É verdade. Ah, tem gente que fala, eu não quero distância, quer distância. Deixa eu te convidar. Gente, olhem para dentro de vocês, sintam o ciúme, a inveja, o desamor, a impaciência, a fuga, a cobrança. Mas vejam vocês sem ninguém. Não coloque mais ninguém aí dentro, só veja você. Não se acorrente por trás. Não deixa essa energia nojenta te prender. Que irmã que é esse? Seja você. Tá bom? Pra você se soltar... Pra você se soltar mesmo... Faça o exercício do auto-perdão. Ah, mas... Ah, eu, eu, eu, eu não faço nem o mal pra ninguém... E a pessoa que faz para mim, eu, eu já perdoei, não perdoa, não. Uhum, não, você precisa perdoar quando você não tá mais com aquela pessoa dentro de você. Esvaziou, sabe? Esvazia. Não te interfere mais. Não te, não, não, não. Só não interfere mais quando você tira aquela pessoa de dentro de você. Isso é amor. Sim. Isso é compaixão. E possivelmente um perdão. Lógico, mas por que que você vai manter a raiva de alguém que não tá dentro de você? Sim. A pessoa fez aquilo? Fez. O problema é dela. Não é meu. Não é meu. Quer ficar comigo? Fica não. Quer? Vai pro raio com os partas. Vai mesmo. Mas tira de dentro de você. Gente... Não adianta você ficar, ó oh, Deus, eu preciso perdoar. Senhor, tu... Deus está no comando. Gente, quando falam assim, Deus está no comando, entenda uma vez. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês que eu sinto, tá? Uma gota do oceano tem os mesmos. Uh, uh, as mesmas fontes uh, de moléculas, de átomos, de minerais, sei lá que tem o mar, que tem o oceano, né? Se não existissem as gotas, se não existissem as gotas, o oceano não existiria. Então, a gota é o oceano. Né? Se não existissem as gotas, o oceano não existiria. Se eu não existisse, você não existisse, o Vladimir, Deus não existiria. Nós somos Deus. Nós somos Deus. Mas quem disse que Deus é a perfeição em nós? Deus é a ação. Deus, ele jamais pediria perfeição, porque a perfeição é para pessoa uma coisa perfeita é pegar esse papel e colocar direitinho aqui. Pegar essa caneta e colocar aqui para outra perfeição fazer isso. Ai, me livrei. E aí? A perfeição é uma questão de hábito. A ação é Deus. A ação do amor é ser a unidade. Porque nós somos a unidade no nada. O nada é Deus. E nós preenchemos com a nossa unidade que é o todo. Nós somos um no todo. E o todo no um. Não é isso? É isso. Né? As pessoas não entendem o que é isso, gente. Só que para entender isso, você não vai entender nunca. Se você não sentir. Deus! Ele não tá no controle. Quem tá é você, Su. Eu ia falar sua besta. <risos> De nada, Deus não está no comando de nada. Se Ele estivesse no comando, você não teria o livre-arbítrio? Ah, eu não tenho, eu tenho livre-arbítrio. Você faz a escolha certa? Ah, não, eu não... então eu não tenho livre-arbítrio. Pô, sabe, Deus é experiência, Deus é vida, Deus é ação, Deus não é manipulação. Deus não é manipulação Deus não é articular Quem articula somos nós Deus é assim Ele não carrega todo mundo dentro dele Como você quer carregar todo mundo dentro de você Você percebe que são imagens Aformatadas Deus, ele, ele solta Todo mundo chega, vai pra lá Eu quero ser o vazio Mas cada um de vocês tem a essência crística, tem a essência divina, que é o grande milagre de Deus. Esses somos nós. Deus não tira de um para dar para o outro. Deus está no todo. Se não, não existiriam as trevas, né? Até nas trevas, está lá. Vai atrás, quem quer? Sim. Lá atrás quem quer. Depois não vem se arrepender, ai, ah, é porque gente, as coisas funcionam como nós funcionamos. Acredita em você. Muda isso, muda de uma vez por todas. E para você mudar, <coughs> uma uma fórmula mágica. <risos> chega de ficar com esses pensamentos repetitivos A uns Que não param Que geram ansiedade E que vão te sufocando Dando uma de tonta, uma de besta Entendeu? Chega! Não dê importância Quando eu atendo as pessoas Que têm esses pensamentos repetitivos Muito doido Porque repetitivo é, vai, de vez em quando é Muito doido eu digo assim. Não detrela, não detrela aos seus pensamentos. Deixa eles virem. Se você briga com ele, você tá brigando com o seu racional e o seu emocional. Aí separa, como separou, a pessoa a é razão e emoção. Gente, não existe isso. Nós somos uma coisa inteira. Emoção e é razão. Vou ficar brigando. criar conflito. É criar conflito, né? A gente cria conflito dentro de nós. Então, para de criar conflitos. Não brigue com o pensamento. Deixa ele vir. Vira pra ele e fala assim, é? Você quer que eu me mate? Uhum. Eu vou procurar alguém pra me matar, pra eu sair da culpa. Uhum. Você quer que eu mate o outro? Uhum. Tá, legal. Você pode pensar à vontade. Porque não é isso o que a minha mente e o meu sentir querem. Fica. E para de dar corda pro pensamento. Não briga. Se o pensamento fala, fica mais um pouco na cama, que você pensa que é você, né? Fica, fica. Fala, aham. E já vai saindo da cama, entendeu? Ah, não não vai ver aquilo vou uhum. o pensamento fica não você não. você fala assim é intuição isso é pensamento a é intuição é a razão é o coração gente a intuição ela é muito forte ela é magnética ela te prende ou te solta o teu pensamento é manipulador é a obsessão é a obsessão cuidado então não dê importância Sabe, o pensamento repetitivo não é intuição. Não é. Liberta. Deixa, deixa ele rolar. Não dê atenção. Não discuta com pessoas que estão doidas para discutir com você. Não dê ouvidos. Aplauda as besteiras que ela fala, entendeu? Ela diz que ela quer. Pelo menos, ela pensando que ela conquistou, ela te, ela, ela te solta. E te esquece. Ela te esquece. Pior é, se você bater de frente, ela vai ficar com você maritacando o tempo todo na cabeça. Então, a pessoa fala assim, por que você faz aquilo? Não, porque, porque você é legal naquilo. Uhum. Pronto. Olha que legal. Porque coisa boa, é ego, né? O ego tá lá brilhando, tá? Você tem que falar muitas vezes? Tem que não. Fala se quiser também. A linguagem que o outro quer ouvir. Dependendo da pessoa, gente, não adianta. Ela quer ouvir aquela linguagem? E você quer se ver livre? Fala. Ah, olha que alívio. Você tirou um peso lá da sua frente. Entendeu? Você quer mais dicas? Me liga. Né? Melhor. Liga para a Armin. Venha fazer meus cursos, minhas palestras. A Armin está cada vez melhor. né? Principalmente nessa tríade, mas na medicina energética do terceiro milênio. Registro da memória celular pelo DNA. Vamos, vamos acabar com o DNA. Vocês sabem que está mudando mesmo o DNA, viu? Eu tenho comprovação disso, gente. Inclusive comigo. A radiestesia magnética imantada, você viu o que você fez com o seu braço? Você viu? Isso faz parte da radiestesia imantada magnética, tá? Não adianta você querer fazer sozinho. Isso aí tem que ter uma energia que te favoreça na hora de você fazer com aquela coisa, com o objetivo daquilo, tá? Energia fria vibracional. Curadora, meus pleiadianos Como eu amo meus pleiadianos Meu mestre moria. Ai, você é religiosa Não sou científica uhum. Ah, mas ciência Ciência é Deus, sabe por quê? É o que eu falei agora há pouco Deus, ele é tudo no nada Ele é um todo no nada ele, ele criou, ele cria através Da criação e da criatura Se não fosse ele não existiria, eu não tô falando de religião porque eu não sou religiosa. Não, não sou. Não sou, não quero ser, sabe? É isso aí. Então, eu não sou do Santinho, Ave Maininha, hein, ah, pelo amor de Deus. Não, reza, Ave Maria é bom, né? Reza, é. Quem gostar, Reza. Tudo que você fizer com fé tem valor, né? Fé demais, fé de menos. Tudo que tem fé. Tem valor. Então, faça. Seja convicta no que você faz. Seja convicto. Que você vai ver que o um milagre acontece. E o cerimonial, né? Que a Arne vai fazer no dia 21. Ah, eu quero agradecer ao povo que esteve hoje aqui. O Vladimir viu. Deu tchutchu na hora. Que caiu a chuva. Caiu a internet e não deu pra filmar nada. É, mas... Na próxima vez a gente mostra um pouquinho para vocês, foi muito bom, mas nós gravamos, quem sabe na gravação dê para pôr. E agora o cerimonial que vai ser no dia 21, aquele cerimonial que eu sempre faço para encerramento do ano e a entrada do novo ano, tá, gente? Mas a entrada de vocês para com vocês comigo para comigo, uma entrada legal de numa numa transformação que nós estamos na era da transformação da individuação agora é verdadeiro mesmo não é papo furado então é gratidão e respeito por 2019 se você não for grato grata a tudo que 2019 esse tempo né esse espaço esse tempo aqui do planeta te ofereceu você não vai ter gratidão a nada você precisa ter gratidão aos piores momentos que você chama de piores momentos e que, para mim, muitas vezes são os melhores momentos. Porque são eles que nos ensinam. Gratidão, gratidão e respeito por 2019. Para que a abertura dos portais da prosperidade e abundância em tudo aconteçam em 2020 que venha 2020, você vai trazer uma vela amarela e uma garrafa de água de vidro, a garrafa de vidro, por favor, nada de plástico, a garrafa de vidro, que nós vamos energizar a água aqui, você vai levar para a casa, todos vão beber, vocês vão ver que a água muda de gosto, faz bolinha, um monte de coisa. E a vela, vocês vão acender na virada. Por quê? Porque ali, quando você acende uma vela, você acredita na mudança. Você acredita na transformação. E aquilo vem com uma luz. E você diz amém a tudo, que vai vir de bom para você. Então, no dia 21, que é um sábado, dia 21 de dezembro, as inscrições já estão abertas. Você vai se inscrever pelo 9, 9675... 5250, nós, depois nós colocamos escrito aí, né, o número. 99675 5250 que é o meu WhatsApp e o telefone celular. Vocês podem mandar pelo WhatsApp, eu respondo. E não pode mandar, né, a qualquer momento, o mais rápido que vocês puderem. Nós estamos num preço muito bom. Faltando 10 dias, talvez o preço mude, tá? Então, 10 dias não, cinco dias, desculpa Então, vocês podem vir Vocês vão ganhar folha de louro E um cristal marrom Que é anu de xangô, né? Vamos respeitar o ano de xangô Olha aqui, eu já vim até com a pulseira Vim aqui com o com um colarzinho, o brinco Faz parte, né? Vamos, vamos entrar eu bato tambor, nós vamos fazer um, uma força xamânica aqui e com muitas ervas. Vai ser muito legal, é um trabalho muito bonito que nós fazemos. Começa às 15 horas e vai até às 18 18 18h30. É, é uma roda maravilhosa, a roda da gratidão e respeito por 2019. É a abertura dos portais da prosperidade e abundância para 2020. Pessoal, compartilha o vídeo, tá bom? Compartilha quanto mais você compartilhar, é melhor. Muita gente vai ficar com essa imagem, com esse recado, vão fazer o exercício que eu dei, vão ver exatamente a condição que ela se encontra e para quem me procurar, agendar o horário, Radiestesia, aí ah, você ainda dá tempo de você fazer algumas sessões comigo, né? Inclusive. Exercícios, o que é muito bom? É o um 99675 5250. Tô no YouTube também. Começamos agora no YouTube É todo vapor. O pessoal já tá começando a acostumar. Já estamos subindo um pouquinho, né? A ah, no como é na inscrição, nas visualizações. Mas eu chego lá, vamos chegar lá, tá? Então, compartilhem, tá bom, pessoal? Até a próxima semana sem o Vladimir aqui. Até dia 10 de janeiro, o Vladimir vai ter férias. Eu vou, eu vou entrando eventualmente. Mas estarei aqui com vocês, tá bom? Mas a partir do dia 10, o Vladimir volta, né, Vladimir? Sem dúvida. Vem se despedir até o dia 10. Já dá um feliz ano novo para todo mundo. Boa noite que todos nós tenhamos muita prosperidade no próximo ano, que a gente encerre este ciclo de 19 também agradecendo por tudo que nós vivenciamos, sendo bom ou não, mas agradecendo sempre pelo aprendizado que fica para que nós possamos crescer a cada dia a mais. Saúde, gratidão, Armin, obrigado por tudo. Deus e as divindades nos abençoe. Amém. Amém. Que assim seja. Gratidão a todos vocês. E até a próxima quarta-feira com o Vladimir Espiritualmente. Sem dúvida. Né? Espiritualmente vivo, pelo Mesmo. amor de Deus, né? É isso aí. E a partir do dia 10 de janeiro, Vladimir de, de volta. volta. Porque nós não sabemos mais nos isolar, né? E também quero agradecer muito ao menino maravilhoso que eu sempre falo dele e me ajuda muito. O Rafinha, o Rafael. Garoto novo, que tá aí a todo vapor e Tá, tá com a energia toda aqui, né? Beijo pra você, Rafa. Até amanhã. Bom, pessoal, então, até a próxima semana e a qualquer momento com você entrando em contato conosco. E muitas novidades pro ano que vem também, tá bom? Um beijo grande, espero vocês pro dia 21 ou a qualquer momento que você queira agendar uma consulta, radiestesia, energia fria aqui comigo. Beijo grande a todos. Até lá. Paz, luz e harmonia sempre. Você aperta lá no concluir? Aperto. Ah, onde está o concluir? Aqui. Aqui.